Olá pessoal, Fábio de volta, eu estou em Milwaukee e eu vou fazer um vlog com vocês agora, porque eu estou indo ali comprar um tô indo jantar, que eu estou muito cansado. Então, eu estou aqui do lado de fora do hotel, está um pouquinho frio, ainda bem que eu trouxe essa blusa, porque estava tá, calor em Nova York, e aqui em Milwaukee é frio, eu estou indo comer porque eu tô morrendo de fome. Galera, você sabe que eu tô com fome quando uma coisa dessas acontece. Eu tinha que escolher entre malhar e comer. E eu escolhi comer, porque eu tô com muita fome. E tem um restaurante aqui, que é onde eu tô indo, que é, tá vendo o hotel aqui atrás? Tem a piscina aqui, tem um lago aqui, não sei se dá pra vocês verem, o lago tá, tá meio escuro. Tem um outro lago aqui desse lado. E, voltando ao assunto, Uh, esse restaurante que eu tô indo chama The Machine Shed é um restaurante que toda vez que eu venho para meu walk eu como nesse restaurante ele é um restaurante temático então todos os garçons, as garçonetes eles eles vestem uh, macacão, xadrez tipo bem caipira mesmo chapéu é é, é, um, é um negócio muito legal a única coisa que eu não gosto desse restaurante, eu vou falar, é que quando você pede as coisas, eu tenho maneira de pedir fazer o pedido que está no cardápio e mudar tudo. Eu quero, eu quero um queijo diferente, eu quero uma carne diferente, eu quero a carne feita de uma maneira diferente, um molho diferente, e aqui eles não deixam. Aqui eles são bem caipira mesmo. Você fala assim pra eles, eu quero... eles falam assim, não, você vai comer o que tem tá no menu e acabou. Então, a última vez que eu vim, eu pedi um queijo diferente, a menina deu uma resposta pra mim que eu nunca mais pedi nada diferente. Uh, mas a comida é muito boa, a comida é muito boa E vocês vão, eu vou mostrar pra vocês Até mais. Continuando a conversa, porque eu não expliquei o que significa Machine Shed Só falei, falei, falei, falei, falei, falei, falei, falei, falei Tô feliz, né? Falei do restaurante, mas não falei o que significa Machine Shed, é... Shed aqui é como se fosse um... Aquelas casinhas de fundo que o pessoal tem nas casas Pra guardar tranqueira, pra guardar da corta grama, a, limpador de neve, isso e aquilo, então o nome do, do, é como se fosse um estábulo, é por isso que é temático assim, bem caipira, porque é, é bem, aqui a gente chama de redneck, é bem caipira mesmo, né, é um estábulo, então eu estou indo comendo estábulo, minha mãe sempre falou que eu era um cavalo, aí ó, estou indo comendo estábulo, aqui é uma caçamba de feno samba de pena, piscina, tem esse negócio de flor aqui, tem aquele negócio de café, é tudo temático, né? Aqui tá falando uh, quem, que, quem que criou, um restaurante, e ali tem aquele moinho de vento muito poderoso, mano. Então vamos entrar aqui, vamos ver. Sabe o que cheira aqui? Cheira casa de fogão a lenha. Quando eu cre... uh, onde eu nasci, onde eu cresci, a minha avó tinha um fogão a lenha. E eu adorava comida feito no fogão alenho E esse... Ah, tem um fogão lenha aqui, é por isso Então, cheira o fogão alenho Eu sou muito torto, mano hum... é, Tá vazio, é lógico né? Porque eu cheguei aqui às 9 horas da noite Quem come 9 horas da noite? Ninguém Não sei se dá pra você ver um mulher ali De xadrez Atendente Como eu disse, tudo de terremoto. E o meu cara também acho que ele vai me servir. Cara, eles têm fígado de frango preto. Você sabe que o restaurante é caipira quando eles servem fígado de frango preto. Fígado de frango preto, parece trava-língua. Eu acho que eu vou experimentar. De, de petisco. Eu vou experimentar. Fígado de frango preto, acho que eu nunca comi. Já no coração, fígado não. Moela, mo não, moela. Não, não, não. Foi falta com vocês. Tchau. Como a cozinha aqui fecha às 9 horas, eu te falei que esse restaurante é um restaurante bem, bem caipiro, o rapaz veio aqui e falou assim que se eu não fizesse pedido agora ele não ia trazer minha comida. Eu tô morrendo de fome, então eu pedi um bife com.. um bife com batata doce e farofa. Nem sei o que, que vai o que, que, vai, que, que vai sair, mas a comida aqui é boa, então eu, eu confio no pessoal. Eu sou engraçado do jeito que eles falam, parece que você lembra quando você ia comer na casa da sua avó, do seu avô E tá, comita na mesa, se não comer eu vou tirar a comida e acabou Bem disso mesmo Vou comer um bife, vou comer um bife Vou comer um bife com... Nem sei o que vem, vem um negocinho em cima, ele é curtas. Um bife com farofa E batata doce Vamos lá, mais caipirice Uma coisa que eu já percebi é o copo, olha o copo que legal esse copo aqui é tipo aqueles copos de maionese não é um copo ele é aqueles potes de maionese de antigamente que você terminava a maionese se lavava e usava como copo e aqui tem o que eles trazem para a gente comer enquanto a comida não chega então esse pão dele é delícia Mas aqui ó queijo palhado, um bolo de cenoura manteiga repolho então é bem caipira mesmo então vamos experimentar a comida, né, porque eu tô morrendo de fome, e vai ser uma delícia. Hum. Já que eu tô no restaurante caipira, fome pra mão, né, fazer o quê? Hum, esse queijo. Quando eu fui xingado a última vez, o que aconteceu foi o seguinte, eu pedi pra trocar esse queijo, porque eu não queria queijo palhado, queria queijo blue cheese né? e a menina falou que... Ou eu como que eles oferecem no menu, ou eu, eu não como. Eu gosto de ser abusado, né? Mas olha só, galera. Quem me conhece sabe que eu adoro peixe falhado. Pera, olha que chegou. Carne, com farofa dentro, com vegetais, com batata doce, com... O que é isso? Eu não doce, não sei o que é. Mas tô com tanta fome que não importa. E é isso que eu pedi porque a cozinha ia é fechar. Vamos ver se tá bom comer. Vai acabar a bateria. Então, vamos ver se tá bom. Vamos experimentar Gordon Ramsay. Gordon Ramsay. Nossa, tem que cortar. Não vai dar. Tô comendo com uma mão só. É carne. Tem que cortar, caramba. Deixa eu ver se tem que concentrar alguma coisa aqui, né? Hum... O molho que é esse? É o molho de queijo? O molho de catupiry. Hum, muito bom. É lógico que é molho de queijo, não né? Tem o terra do queijo. Não é farofa. É aquele negócio que ele põe dentro do frango, do, dentro do peru. Como chama aquilo lá? É aquilo. Nossa, deixa eu comer aqui. Vou usar as duas mãos. A faca que eles te dão para comer parece uma espada. Eu tô me sentindo rimento essa faca. Hum, muito bom. Nossa. Muito gorduroso mesmo. Muito bom. Eu sempre tenho que colocar depende na comida. Eu vou com licença, por favor do meu filho. Tchau. Só ficou muito frio aqui no restaurante agora, nos últimos 5 minutos. Alguma coisa me diz que eles desligaram o aquecedor só pra eu ir embora. eu tô sozinho aqui. E eu cheguei aqui 5 minutos antes de fechar a cozinha. E acho que é isso que eu vou embora. Não sei. É tudo bem. Tudo bem? Não, tudo bem. Estou esperando um espaço para a cozinha agora. Sim, definitivamente. Tudo bem? Tudo bem? Ah, sim, então, veio veio aqui pra tudo bem, eu acho que eu vou embora, mas eu não vou não, eu vou tal, porque eu vou ficar aqui, porque aqui ainda, mas eu tenho um monte de coisa e depois vou malhar, Você já se sentiu uh, enganado? Esse vlog é do pessoal do Brasil, então se você fala que nunca se sentiu enganado, você tá mentindo, porque você tem um governo que te engana todo a dia. Porém, eu me senti enganado agora, porque olha só, essa batata tava bonitinha, né? Daí eu aperto, ó, não tem nada dentro dela, ó, não tem nada dentro da batata. Que merda é essa? Não tem nada dentro da batata, eu achei que ia me esbanjar de comer aqui. Paguei por ar, né? A melhor batata doce que eu já comi na minha vida. A melhor batata doce. Não tem cara de boa não, mas tá uma delícia. Eu não sei nem, tá é com um gosto meio que de canela. Nossa, melhor batata. Tá com todos doce, tá doce aqueles doces de batata doce que tinha no mercado. Muito deliciosa essa batata. Muito, muito, muito. Nossa, até cheira. Nossa. Que delícia. Só, dá pra acreditar? Tudo aquilo que eu comi, vocês viram. Olha o preço: R$16,81. Não tem, é imbatível isso, né? Imbatível. Olha que interessante. Eles têm. Coisas de cozinhar aqui, sabe? As coisas bem. não moscas, né? mas coisas de, de. de. fazenda mesmo, né? cozinha fazenda. Todos os itens de decoração de fazenda. Conforme a gente vai saindo aqui, tem tudo, tem as camisetas também. Tem o bar lá do outro lado, mas eles estão fechando já, então tem que ir embora. E aqui desse lado tem o barril do Chaves. Tenha uma boa noite. Eu vou, eu vou É uma boa ideia. estou tão Eu e eu 8h30 e eu falei, eu para machine antes de close. Você conseguiu. Eu fiz, estou muito feliz. Agora estou ready para ir. Eu sei, eu vou. Então é isso aí, galera. Tá frio, tá frio demais, tá escuro. Eu tô voltando para o hotel. Meu hotel está aqui atrás, do outro lado da rua. E eu tô muito satisfeito que eu consegui comer no Machine Chat, que eu queria comer nesse restaurante a semana inteira, eu consegui, a comida estava maravilhosa, mesmo que eu tive que fazer o pedido na correria, eles nunca, nunca me desapontam. A comida estava boa, estava tudo muito delicioso, aquela batata doce estava uma delícia, olha, acho que é a melhor batata doce que eu já comi em toda a minha vida. Mas é isso aí, espero que vocês tenham gostado muito, muito, muito muito desse vídeo, tanto quanto eu gostei da minha refeição, e se vocês não querem perder mais vídeos como esse, porque eu tô fazendo vários vídeos das cidades que eu visito, não só de Nova York, mas das outras cidades que eu visito, eu faço bastante vídeos também. Se você não quiser perder esses vídeos, você se inscreve no canal, clique em inscrever-se aqui abaixo desse, desse vídeo aqui. E daí, o que, que acontece? Quando você clica naquele botão, você recebe alertas no seu celular falando Olha, o Fábio colocou um vídeo novo. Vai lá assistir. Obrigado por assistir. Até mais. Tchau.